Sou o professor Tarlei Pessoa de Barros, coordenador do curso de especialização em harmonização orofacial da ANAEL em Balneário Camboriú. Você sabia que os cursos de harmonização orofacial da Nael possuem o um certificado de qualidade da SBTI? O nosso corpo docente ele é formado por professores, mestres e doutores e o mais importante, todos os especialistas em harmonização orofacial. A ANAEL conta com uma infraestrutura e equipamentos, tecnologia de última geração na área de harmonização orofacial? Você sabia que os nossos cursos na ANAEL cumprem o Código de Ética da Odontologia e cumprem as normas do Conselho Federal de Odontologia? Depois dessas informações, você não pode ficar de fora desta nova área da odontologia, harmonização orofacial. Vem com a gente!